fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar como realizar a primeira venda ou como ter vendas diariamente tá galera muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior ali para sair a primeira venda então eu vou falar para vocês alguma estratégia que eu utilizo outras eu já utilizei e algumas eu utilizo até hoje e todas elas me deu resultado algumas são pagas e outras são totalmente gratuitas e eu vou falar para vocês Todas essas estratégias no vídeo de hoje. Então, você que é iniciante, é, não pule nenhuma etapa para você estar tá aprendendo cada vez mais. E você que já saiu algumas vendas e já anuncia até no Facebook, eu vou passar algumas estratégias específicas para vocês também. Mas todo mundo que está aqui no vídeo vai sair aprendendo alguma coisa hoje. E aquele que não tem venda, Hoje vai ter a primeira venda, tá galera? Eu vou explicar algumas estratégias, como que vocês vão selecionar um produto ali rapidinho na Bripe, ver a página de venda, ver qual que é o, o intuito do produto, qual que é o benefício, qual que é a dor. A gente vai sanar tudo isso daqui pra gente fazer a primeira venda ainda hoje, tá galera? Você vai sair desse vídeo e realmente vai conseguir fazer a sua venda. Tem algumas estratégias que eu expliquei pra vocês, tem algumas estratégias paga. Se você quiser investir algum dinheiro, você consegue. Se você quiser vender no orgânico, eu vou passar algumas estratégias que você consegue fazer venda ainda hoje, tá galera? Então a gente vai aqui pra telinha do computador, onde eu vou explicar algumas coisas para vocês referente a isso, tá galera? Depois que você fez o cadastro na Bripe, agora você tá meio perdido, você não sabe o que fazer. Então nesse vídeo eu vou explicar certinho, um passo a passo ali pra vocês, como que vocês devem proceder para estar tá promovendo o produto de forma orgânica ou paga, tá galera? Nesse vídeo vai servir para as duas coisas, tá, galera? Então, vamos lá para a tela do computador. Certo, galera. Estamos aqui na dashboard da Bripe, onde a gente vai fazer algumas etapas aqui, onde eu vou explicar como que pega o produto, como que analisa, como que faz as coisas direito aqui para vocês estarem fazendo a venda ainda hoje, tá, galera? Se vocês praticarem ainda hoje, vocês conseguem fazer essa venda tranquilamente, tá, galera? Algumas delas, que nem eu falei, se você tiver dinheiro, você consegue investir hoje. Se você tiver no, no modo orgânico... Se você colocar em prática ainda hoje, realmente alguns casos dá para sair venda ainda hoje também no orgânico, tá galera? Alguns orgânicos vai depender do tipo de produto que você vai escolher e do tipo de vídeo que você pode fazer também pro orgânico, tá galera? Então vamos lá. A primeira coisa aqui é em loja, né? Vocês vão analisar a loja aqui da Bripe, como qualquer outra plataforma de pagamento, aqui ó, tem um monte de de produtos tantos encapsulado quanto eletrônicos ó tem um monte tem até tinta aqui para ah não isso aqui é um negócio para cabelo sei que era tinta então aqui ó achou um produto galera vamos vamo colocar aqui ó vamos pegar ah galera como que eu sei que um produto ele tá vendendo bem ou ele tá vendendo mal tá galera então aqui ó tá vendo aqui que ele tem esses essas numeração que é watts normalmente na Hotmart é grau e na monetize não, acho que é na Monetize, que é, é grau, né? Sei lá. Eu não sei. Sei que alguns têm a temperatura. Aqui na Bripe, ele é chamado de Watts, tá vendo? Todos que tem 150 Watts, que é que tá saindo muita venda. Porém, tem muito, muitos afiliados vendendo. Então, a concorrência aqui é um pouquinho mais alta também, tá, galera? Então, aqui, ó. O que que eu recomendo para vocês estarem fazendo venda ainda hoje, tá, galera? Pegar produto de ticket de baixo, onde algumas estratégias eu vou ensinar para vocês, no orgânico, que vocês conseguem fazer venda hoje, tá? É bem simples e bem rápido. É, é, não tem complicação, tá, galera? Então, vamos lá. A gente vai entrar aqui. Vamos supor que a gente escolheu esse produto aqui, tá? Esse daqui é um... É um produto para pele, se eu não me engano. É um ácido eulárico. Alguma coisa assim, ó. Ó, ganha até... R$ praticamente de comissão, 45% de comissão. Aí vocês têm que fazer o cálculo tudo certinho. Se vocês forem investir, se vocês forem trabalhar no orgânico, vale muito a pena. Se for no tráfico, vocês têm que fazer um cálculo para ver se vocês não vão sair no prejuízo ou não, tá galera? Aí vocês vão colocar aqui ó, promover esse produto, certo? Pegou aqui, promoveu o produto, vamos primeiro antes de tudo, né? Vamos ver a página, como que é a página do produtor, né? Se ela se tem prova social. O que vende nesses produtos encapsulados, galera, é prova social, tá? Tendo prova social, a gente sabe que o produto tem uma, uma saída boa. Se não tiver pro, prova social, o produto ele até sai, mas ele não tem uma saída boa quando se tem prova social, tá? Ó, vamos descer. Aqui ó, prova social, beleza, o produto tem prova social, tudo bonitinho, bacana. Aqui embaixo tem mais vídeos ó, de provas sociais, então realmente é um produto que está saindo bastante aí galera. Então, viu aqui? Escolher um produto, beleza, é agora. Depois que escolher o produto, o que, que eu faço, Ali? O que, que eu faço? Eu tô perdido. Escolhi o produto, eu não sei, não sei onde que eu devo divulgar, não sei como postar. Então, vamos começar da maneira orgânica, tá, galera? Eu vou, eu vou passar para vocês algumas estratégias que eu utilizo até hoje, outras eu utilizei e algumas eu utilizei e não tive resultado. Mas não é porque eu não tive resultado que se você aplicar, você não vai ter. Cada um reage de uma maneira, tá galera? Tem curso, tem curso ensinando o que eu vou te falar aqui, totalmente gratuito, tem curso que vai cobrar isso daqui para vocês estarem fazendo, tá galera? Então eu vou explicar para vocês o que eu fiz, tudo bonitinho, e vou te falar o qual que eu tive resultado e qual que eu não tive resultado. O, a primeira forma de todas aqui, galera, tá? Depois que você achou o produto, ó, você vai lá, pegou bonitinho o produto, vamos supor aqui, agora a gente vai pegar o link de afiliado, tá? A gente sempre tem que ter o link de afiliado. Aí vocês vai vir aqui, ó, produto, produto que promovo, e vai achar o produto que vocês estão promovendo, tá, galera? Tá aqui, ó, galera. Achei o produto que eu promovo. É, por que que é de ticket baixo? Eu vou falar pra vocês por que que de ticket baixo vocês conseguem fazer venda no orgânico ainda hoje, tá, galera? Aqui, ó. Produto de R$39,90. Foi o produto que eu promovi. Ele vai estar tá assim pra vocês, ó. Já promovo esse produto. Aí embaixo aqui, vocês vão aqui, ó. Seus links, Tá vendo aqui, ó? Seus links. E você vai pegar esse link aqui da página de venda, tá, galera? Porém, esse link, ele é muito grande, ele é muito ruim, então eu indico vocês a fazer o encurtamento de link, tá galera? Você deixa o um link bem pequenininho, não precisa deixar esse link muito grande não, tá galera? Esse link pequenininho aqui já funciona. Pegou aqui, então você já sabe, esse produto aqui, o Laliô, ele é um produto voltado para cabelo. Então eu vou vir aqui no Canva e vou fazer uma... Arte voltada totalmente para cabelo, tá galera? E vou colocar uma, uma, um criativo muito chamativo, vou pegar uma copy muito chamativa e vou fazer o que? Vou vir nesses grupos aqui, ó. essa daqui é a maneira que eu não tive resultado, tá galera? Maneira de fazer meio que spam. Muita gente não gosta de fazer isso aí. Eu não gosto de fazer, eu tentei fazer e não tive resultado, mas tem muita gente até vendendo curso ensinando a essa estratégia, você fazer um criativo e jogar nos grupos de, de bazares, grupo de desapego, o grupo da sua cidade, tem muita gente que faz isso daqui e tem resultado, galera, tem resultado, mas... Eu, no meu caso, eu não tive resultado. E por que eu, eu não tive resultado? Porque eu não gostava de fazer spam, tá, galera? Mas esse daqui dá resultado, porque eu vejo muita gente falando que dá resultado. Porém, eu não tive resultado, por quê? Porque eu não gosto de fazer spam. Mas essa daqui é uma das estratégias que vende. Se você não tiver dinheiro nenhum, essa daqui é uma estratégia que vende muito. Mas vende muito bem mesmo. Só que você tem que saber aplicar. Porque se você te fazer muito, muito spam em grupo, você é banido, né? Você é banido. Então, meio que você perde aquele grupo ali que você não vai poder postar todos os dias. Então, essa daqui é uma maneira muito simples e muito fácil. A outra é o Marketplace, tá, galera? Porém, você vai, vai pegar produto que nem vocês. Vai vir aqui, vai pegar foto de Pessoas que tenham o produto em mãos, tá galera? Ou pegar um, um vídeo desse aqui e tirar um print e colar no marketplace do Facebook e postar lá. Aí, quando a pessoa chamar você, aí você explica tudo bonitinho para ela e manda o link de afiliado. Ela vai entrar em contato, vai pegar o link de afiliado, vai na página e vai fazer a compra. A comissão vai cair para você. Essa daqui é a segunda maneira. O, o grupo de Facebook é uma, o marketplace é outra. Tem um OLX, OLX dá para você fazer essa estratégia, porém você tem que lidar muito com o seu cliente Porque o OLX é mais produto em mãos, igual o marketplace do Facebook Porém o marketplace do Facebook você consegue trabalhar muito bem ali Porque você pode jogar, assim que a pessoa pergunta ali se você tem um produto ou não Você mostra para ela a página de venda e explica tudo certinho OLX dá para fazer isso daí também dá, mas a OLX é voltada mais para produtos que você tem em mãos A não ser que você compre e tenta revender também funciona, tá galera? Então essa daqui é a segunda estratégia A outra estratégia que eu utilizo e deu um resultado bacana É o que? Você fazer vídeos review, tá galera? O que é vídeos review? Você vem aqui no YouTube Vamos pegar aqui esse daqui mesmo Aí aqui galera, ó. A, outra, a outra estratégia é o que? Vídeo review: O que é vídeo review? Você pegar o produto em mãos e falar muito, muito bem dele. Ou falar mal, se você falar mal, você não vende, né? Mas normalmente o, o, o vídeo review é nada mais é do que você tá com o produto em mãos e fazer o que? Fazer análise ali para ver se realmente o produto funciona. E se você estiver bem posicionado, que nem aqui, ó esses, ó. esses vídeos aqui, ó. Tá vendo aqui? Eles vendem muito, galera. Ó, 13 mil visualizações. Oh, 1.300 visualização, 1.500 visualização esses produtos, ele vem no review, é de forma orgânica, você vai precisar fazer uma vez só. E se você posicionar muito bem ali, se você posicionar muito bem, você faz muita, mas muita venda no orgânico mesmo. É muita venda, galera. E você não precisa fazer só um vídeo, você pega um produto, você, você monta um roteiro para você, aí pega sua mãe, seu parente, seu vizinho... Paga ali 10 reais para ele fazer o mesmo vídeo que você fez e coloque em várias contas diferentes com o mesmo link de afiliado. Ali você vai ter 5, 6 é, vídeos rodando todos os dias, 24 horas por dia, sem você estar tá precisando mexer nele. Depois que você fez uma vez, subiu o vídeo aqui, acabou. O Facebook, se você fez o, o trabalho bem direitinho, otimizou ali, colocou as palavras-chave tudo certinho, o seu vídeo vai posicionar. Então, você vai conseguir fazer muita, mas muita, muita venda mesmo. Eu tenho alguns vídeos review aqui e me traz vendas diariamente, galera. Realmente, eu utilizo o vídeo review. E eu utilizo vídeo review, tá, galera? Então, eu utilizo dessa estratégia, porque eu só subo um vídeo e acabou, galera. Eu não preciso estar ali todo dia vendo aquele vídeo. Se posicionou bem, se não posicionou, eu vou, baixo o vídeo novamente, tento modificar o texto, gravo de novo, subo de novo, e vou melhorando as tags, melhorando o meu posicionamento referente ao vídeo viu galera. Então, então falamos de grupo de Facebook, é, marketplace e YouTube. Essas são as maneiras muito simples de você fazer venda ainda hoje, galera. Se você colocar isso em prática hoje, é impossível você não conseguir pelo menos é, que alguém chama, é, entre em contato com você, querendo saber sobre o produto que você está promovendo, tá galera? Então a outra dela é o que? É o Facebook Ads, tá galera? A gente pega esse link aqui de afiliado. Essa daqui é a estratégia paga. Para quem já, já tá um pouquinho mais expert ali, já consegue anunciar no Facebook. Pega o link de afiliado, monta a sua página, que hoje a gente precisa de página para vender. Monta a sua página e o que, que você vai fazer? Teste de criativo, tá galera? Onde eu... Pego 10 criativos totalmente diferentes um do outro, subo ali, que nem para esse produto aqui de 30 reais, eu subia com o valor de 10 reais em cada campanha. Ah, Wally, mas eu vou gastar 100 reais por, durante o dia. Não, você não precisa gastar 100 reais durante o dia. Você vai deixar ali, você vai subir meia noite, os 10 criativos totalmente diferentes para o seu nicho. Durante a manhã, você já vai começar a analisar para ver qual que é o melhor criativo. Achou o melhor criativo ali? Dos 10, um ele teve um initiate checkout, teve um CTR ali acima de 1.5, acima de 2.0 e teve um custo por clique abaixo de um real. Então, você vai começar a se basear nesse criativo, tá, galera? Então, você se baseia mais alguns criativos em cima desse que saiu muito bom. Possivelmente, no próximo teste, você já vai conseguir fazer venda. Porém, isso daí é estratégia para Facebook Ads. Facebook Ads, a gente precisa pagar, é um tráfego pago. É igual o Google Ads, né? Eu tô começando a estudar Google Ads, Eu daqui, daqui para frente eu vou trazer alguns, algumas estratégias de como utilizar a campanha do Google Ads. Eu não trago para vocês, por quê? Porque eu não tô vivendo isso ainda. Então, eu só vou trazer para vocês aqui o que, que eu tô vivendo. Então, por enquanto, é só Facebook que eu ainda sei, tá galera? Então, eu vou trazer as estratégias que eu sei, que eu utilizo, que, que funciona que né a do grupo que eu falei para vocês funciona porém eu não tive resultado então são coisas ali que a gente tem que ir treinando então, então é isso galera a gente depois de treinando aqui fazendo os Facebook ads Google ads que aí a gente precisa investir dinheiro né galera então é um pouquinho mais arriscado mas eu acredito que é onde que a gente ganha muito dinheiro onde a gente consegue alavancar vamos supor que com 10 reais você está fazendo duas vendas se você colocar vinte possivelmente você pode fazer de três a quatro vendas não é que vai fazer tá galera mas a gente consegue escalar drasticamente bruscamente a gente consegue escalar colocando mais dinheiro já no orgânico não a gente não tem como fazer uma escala no orgânico né porém você consegue fazer a primeira venda e ter vendas diariamente se você postar todos os dias ali. É, no grupo, você consegue fazer duas a três vendas. É, dependendo da rede social, você consegue fazer muitas e muitas vendas. Eu tive é, amigos e eu tive alguns conhecidos que... Em redes sociais totalmente diferente, fez de 7 a 8 mil no orgânico, tá, galera? Totalmente diferente, não explorada, são redes sociais não exploradas, tá, galera? Muita gente só quer focar no Facebook e Instagram. Procura outras redes sociais também para você fazer esse tipo de serviço no orgânico. Ele funciona muito, mas muito bem mesmo, tá, galera? Então é isso, essas foram as dicas que eu trouxe aqui para vocês, para vocês estarem fazendo a primeira venda e fazendo vendas diariamente, onde você pode ganhar muito, mas muito mesmo, basta o que? Você assistir o vídeo e dedicar naquela, naquela estratégia e seguir a risca, tá galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você galera, não esqueça de deixar aquele joinha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?